Eles usam o serviço público para prejudicar principalmente a população. É muito. É difícil. quando devia ser assim, porra, na, tá, ah, o Estado defende ah, ah, os meus interesses, o cara, mas eles não sabem nem quais são os meus interesses. Tipo, eu preciso de emprego, eu preciso comer, eu preciso ter uma opção de um lugar para eu ir lá e comprar alguma porra, entendeu? Eu não tô preocupado que eu realmente não tô nem um pouco preocupado se é a fachada da Casa Branca com a Estado da Liberdade na frente. Pelo contrário, lá no Rio tem o New York City Center Sim, há muitos anos. Muitos anos, Muitos anos. Sim. Muitos tá anos. Na... porra de uma Estado da Liberdade. O, o logo do bagulho é uma, uma Estado da Liberdade. Mas se botasse Fidel Castro fumando um cachimbo, um, um charuto, eles deixavam. <risos> é? é? Mas não. É Pô, Fidel Castro lá com o charutão... Aí deixava. O que seria ok. Se alguém quiser ter uma loja é. com uma estátua do Fidel Castro, fala. Coloca, coloca. Não é isso? Foda-se. É. Liberdade. Liberdade. É. Né? Exato. Inclusive a estátua da liberdade ela tem uma inscrição muito linda. É, senhor, é, que é um negócio assim, traga, traga para mim os, fra, os fracos e os... E os... Pô, busca aí, ó, né? Que é muito bonita mesmo. É, é um negócio de, tipo... Traz todo mundo que tá fudido, vem pra cá, que aqui é a terra da liberdade, aqui vocês vão prosperar. A gente... Você, se os outros países não quiserem, os caras é fudidos, vem pra cá, que aqui é a casa deles, e aqui eles vão ter um lugar, e aqui eles vão prosperar. É um negócio assim, é uma... Mas eu vou pra... aqui. Imagina assim, ó. Eu sou é, meio polêmico, né? Porque eu não sigo a manada, né? Eu tenho uma ideia e apresento ela. É, eu acho que a gente não é... É inimigos, né? A gente é concorrente de ideias, digamos, né? entre eu uhum. e outra pessoa que pensa diferente. Sim. Afinal, então, querendo ou não, é uma democracia. É democracia. Porra. Então, ele usa o argumento dele, eu uso o meu. E vence quem estiver mais próximo é, daquilo que tem que fazer. Eu, eu, eu, a nossa empresa, ela funciona muito assim. Não é a ideia do dono, do gerente ou do líder. É a melhor ideia. Entendeu? Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai poder fazer com que esse país vira um, um dos melhores países do mundo. Eu acredito nesse país. Né? Um país grande, continental, pessoas maravilhosas, querem trabalhar. Brasileiro, não é esse brasileiro que fez... Ah, o brasileiro gosta de futebol e carnaval. Não, o brasileiro gosta de trabalhar. Não <risos> é verdade? Ah, uhum. é, trabalhar, quer ganhar é dinheiro. É, é. comprar é, bens de consumo, não é isso? É, Com certeza, com certeza. Legal, não, peraí, deixa eu ler aqui que é bonito pra caralho mesmo aqui, ó. Venham a mim as massas exaustas, pobres e confusas, ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu os guio com a minha tocha. Caralho, é, é. Eu os guio com a minha tocha. Olha, não, eu não conhecia, não conhecia essa. A inscrição é que tem lá na base da. É, no pedestal. É, é, é, é, bonito, é bonito. Pô, então olha só, eu já entendi que, que, que, que o Estado te fudeu durante uma tempão. Mas, vão em 2018, tu era contra o PT ou tu era fã do Bolsonaro? Olha, é, janeiro de, de 2018, dia 5 de janeiro, eu faço... Aviso no final de, de 2017, fato político dia 5 de janeiro. Eu ia me... Coisa que eu nunca me mexi com política, né? Nunca fui candidato. É, embora, quando jovem, é, eu cheguei a ser... É... Filiado a um partido. A um partido tá? Porque eu era líder estudantil. Você pode falar qual? Curio... PMDB. PMDB. É. Mas por quê? É... Eu, eu sempre fui um líder de classe, presidente do Centro Cívico, presidente do Clube dos Estudantes Universitários, que não é diferente de um DCE, porque a gente arrecadava dinheiro para pagar os ônibus, uhum. né? não tinha nada de graça. E, e aí, naquela época, é, tinha um Luiz Henrique da Silveira que era candidato a candidato para conseguir a vaga para ser governador do nosso Estado... que depois foi, mais tarde... e aí o prefeito da nossa cidade na época... que eu gostava muito... ele disse, você não se inscreve no PMDB... vota na convenção... para o Luiz Henrique é, ser candidato... Entendi... votamos, em Brusque ganhamos... mas perdemos no Estado... aí o Luiz Henrique da Silveira não foi aquele ano... foi Pedro Ivo Campos... e depois que eu botei meu nome lá... nunca mais tirei... então quando tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade me filiei ao PMDB e depois nunca tirei fora. Mas você ia lá no PMDB? Nada, ficou, nunca, né? nunca, nunca, nunca. Ah, nunca. O Monarca é filiado ao PV, pô. É. Ah, é? Do, é fui porque, porque fui burro. Achei que... <risos> eu queria ver qual é da, da, da política, ver se, se tinha alguém querendo fazer alguma coisa séria. Eu fui lá, me cadastrei. Aí eu fui no, no dia lá, o cara só pegou a da. Cagou, jogou ali pro lado e falou, ah, tá bom, isso aqui é uma perda de tempo, eu nunca mais voltei fui embora. Mas tá afiliado ainda? Tá, porque preguiça é, de sair, né? De... É. Mas assim, ó aí quando eu, eu marquei que eu ia fazer um fato político no dia 5 de janeiro de 2018, é, eu um dia antes fui lá, me desfiliei e no dia 5 de janeiro, uns dois, três dias antes, aí avisaram na imprensa, fofocas, fofocas, que eu seria governador, candidato ao Senado, né? E aí, foi uma confusão danada no meu estado, e no dia, da, do dia 5 de janeiro, nunca me